Sejam bem-vindos ao 14º Purple Talks com ele, Rui William, que é ariano, carioca e o rei do deboche, né? Vamos ser, vamos ser honestos, você falou que você era debochado mesmo. Eu, eu quero saber de da onde, da onde que veio essa, essa questão do, desse, desse jeitinho debochado. Se veio do fato de, de você morar no Rio, se veio de você mesmo, da sua família, se veio por causa do seu signo que você é ariano. Todo mundo diz que os arianos têm aquele jeito mais é, teimoso, mais, mais bravo, mais impulsivo. Me conta. Me conta. Então, boa tarde. Primeiramente, e, e te falar, eu acho que é um pouco de tudo isso. Acho que junta um pouco, tipo assim, do lugar onde eu nasci, junto um pouco da minha personalidade, junto um pouco da minha criação, porque a minha família inteira, assim, é todo mundo muito quente, todo mundo muito é debochada, é, é briguenta, tá todo mundo muito assim. Então, acho que junta um pouco de tudo isso. Tanto que muita gente, é, algumas pessoas vieram falar, achando que eu tava fazendo isso, tipo, ah, você tá sendo assim e tal. Não é, eu sempre fui assim. Se pegar pessoas que cresceram comigo, falavam, quando eu era criança, tinha uma amiga da minha irmã que ela me levava na praça, quando eu era criança, tipo, eu era pequenininha, ela dizia que eu ia, tipo, sorrindo, brincando. Aí, quando eu saía de longe da minha família, tava só eu e ela na praça, ela dizia que eu xingava, ela era de tudo quanto era nome. Eu arrasava com ela, ela passava vergonha comigo na praça. Aí ela ia me levava de volta para casa. Então, foi uma coisa que eu sou assim desde criança. Eu sempre fui muito assim. Então, às vezes, por exemplo, que nem aconteceu, eu dou desculpas se eu ofendi alguém, porque não era a minha intenção ofender ninguém. A minha, era é, é o meu jeito mesmo. Entendeu? Era... É a Exatamente. Eu acho que uma vez uma, uma eu li uma coisa que diz assim, gente, o carioca é aquela pessoa que xinga mas ela xinga porque gosta de você, porque é o jeito dela, <risos> porque é para falar, tipo, até, até porra, caralho, etc, tal, e, e <risos> falando normal, como se fosse uma coisa normal. Então, tem, tem isso também, né? Aí você fala que também tem essa coisa da influência familiar. Eu queria, eu queria saber também se, se o fato de você ser ariano... É, influenciou assim, em outras coisas da sua vida? Não só do jeito debochado, mas assim, se você é teimoso, se você é cabeça dura, se você é aquela pessoa que, que também é muito obstinada, muito, muito focada num determinado ponto, ou você acha que essa coisa de signo é bobagem? Não, eu acredito muito. Por exemplo, em questão de emprego, em emprego eu tenho três históricos de agressão em emprego. Não me orgulho disso, mas, tipo assim, eu sou uma pessoa muito esquentada, muito, eu sou muito explosivo. então, tipo assim, eu acredito muito né, nesse lado, e realmente eu sou Ariana, porque às vezes eu perco o controle mesmo, às vezes eu me arrependo, tipo assim, tanto que às vezes se eu brigar, eu choro depois, eu choro, tipo assim, eu brigo, fico com raiva, explodo na hora, mas depois eu choro, porque eu, eu fico me sentindo, um, sei lá, meio estranha, é muito bizarro, e na... Então, eu, eu tô passando, às vezes, no trabalho também. Agora eu comecei um trabalho novo, né? Não tem nenhum mês. Uhum. Então, isso para mim tá sendo difícil, porque, por exemplo, eu tô com gente nova, gente que não me conhece. Então, eu tô trabalhando no hospital. Então, é difícil. Eu fico me controlando muito, às vezes, com medo de falar alguma coisa que possa me prejudicar. Então, às vezes, eu tô com a minha chefe, às vezes, eu fico muito com ela. Às vezes, eu falo algumas coisas e eu fico, ela olha para minha cara e eu fico meio assim, tipo, eu fico, caralho, será que eu falei alguma coisa assim? Demais. Porque... E ela não é do Rio, então, para piorar, eu não sei demais, ela não é do Rio. Então, eu falei, será que ela já está acostumada com isso? Porque realmente você falou, tipo, a gente tem o costume de falar palavrão, xingar, essas coisas todas assim, é tudo normal para gente, entendeu? É, a, a, Claro, a gente sabe quando a gente quer o fim de alguém mesmo, e a pessoa sabe quando você está xingando para ofender ela. Mas é, é uma coisa assim, natural já daqui. É, Já é natural. Mas assim, então quer dizer que se você fosse um personagem quadrinho, você seria a Mônica. A Mônica também é Ariana. Mentira, eu não sabia que a Mônica. É, eu mentira. não sabia que a Mônica era a Ariana. Mas é. Eu acredito que sim, ela é um pouco agressiva, né? Ela, ela perde a paciência. Da... Não, ela, ela, ela tem aquele. Ó, oh, eu adoro a Mônica, eu sou muito fã da Mônica, embora eu goste mais da Magali. Mas é, a Mônica tem aquele jeitinho estourado dela, é, é, que resolve Sim. as coisas no coelhinho, mas ela também tem aquele lado docinho, aquele lado que ajuda os amigos, aquele lado que estende a mão com, com alguém, que tá do lado e tudo mais. E para falar um pouco de você, assim, desse hum. outro lado do Rui, e eu chamei uma pessoa, o Alef Timóteo, que diz que te, mo te moderou já, e ele falou assim, <risos> bom, é um prazer falar do Rui, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Nos conhecemos Ai, no jogo sim. que eu moderava e ficamos próximos na época, O que me, e o que me chamou a atenção nele foi seu carisma e determinação. Me vejo um pouco nele, porque quando muitos acham que ele não consegue, ele vai lá e faz mais do que se era esperado. Fora o seu bom humor e o jeito em peculiar, uma, um grande amigo e uma ótima, uma ótima companhia. Que você continue assim, alta astral e de bem com a vida, e se precisar Ai. de algo, conte sempre comigo. Assinada, Alex. Ai, que fofo, gente. Gente, né? não, não esperava por uma mensagem dessa depois de tudo que eu, <risos> que eu ouvi ontem. <risos> Ai, o que eu até tremendo? Ai, fiquei muito feliz, de verdade. Muito obrigada, Motion. Um beijo no seu coração. Fiquei muito feliz mesmo. Melhorou muito depois. De... <risos> eu tava abalado, tá? Por mais que eu não queria demonstrar o tava. Não, mas. mas... Já... É, é, é como, como eu estava falando. É, tem, é, às vezes a gente sai do jogo, são, são coisas que a gente faz em jogo. A gente tem pontuado isso nas outras entrevistas, né? Tem coisas que a gente acaba fazendo de jogo. É, já falaram que ah, é, no jogo a gente acaba sendo um personagem, no jogo a gente acaba sendo uma pessoa. Talvez em outro conhecendo em outra situação as coisas não fossem assim. É, outra coisa que falaram aqui foi, você tem afinidade, às vezes, com mais, com, mais com algumas pessoas do que com as outras. Aí você acaba tendo que mentir, tendo que ser, é, vamos dizer assim, um pouco mais distante das outras. Eu acho que, que isso acontece também, Sim. né? Mas você, você, você acha que... É, não, não digo agora que eu acho que as coisas estão um pouco quentes ainda e tudo mais. Agora que formou os finalista, saíram duas pessoas hum. ontem... Então, está todo aquele rebuliço nos juros para saber quem é que vai vencer e tudo mais. Você acha que depois, assim, quando as coisas acalmarem, é, há uma oportunidade de conhecer esse outro lado seu, esse lado zen, calmo, etc., para as pe pras pessoas que, que, que ficaram chateadas com você em algum momento, ou não? Citar, sim né? claro que tem claro que tem tanto que parece que assim, teve algumas pessoas que eu cheguei a conversar depois eu cheguei a mandar mensagem no privado até pessoas em que eu não fiz nada simplesmente sim. nada mas mesmo assim eu deixei uma mensagem mas porque eu notei que a pessoa ficou irritada comigo por eu ter falado coisas para outras pessoas que eu não entendi mas é mas eu mandei as pessoas certas pessoas me ignoraram tal algumas pessoas me receberam de braços abertos pessoas que eu fiz coisas realmente, porém, me perdoaram porque entenderam que era o jogo, mas eu acho que para todo mundo, eu tipo assim, estou aberto, eu acho que eu sou eu uma pessoa muito assim, eu não sou muito de guardar de ninguém, eu não guardo nada. Se eu brigar aqui, tipo, explodir aqui, briguei, me estressei, vai ficar aqui, amanhã é um novo dia, não, não levo isso para o dia seguinte, porém, eu sei que tem pessoas que não querem mais me ver de jeito <risos> nenhum, que já falaram que vão me bloquear, tem gente que já me bloqueou, não mais, é isso. Mas eu estou aqui, eu acho que... o que eu falei, eu acho que quem me conheceu ali vê que eu não sou esse monstro que as pessoas estão enxergando. Algumas pessoas estão enxergando. Então, acho que se elas quiserem vir conversar depois, no tempo delas, se elas é. quiserem dar uma chance, eu tô aqui disponível. Não vale é. nada. Porque, o inter... é porque, como eu disse, as coisas estão muito quentes ainda e tudo mais. E aí acontece uhum. que, aos poucos, a gente... A gente... É, com o passar dos tempos né dos dias meses aí a gente já senta para conversar e tudo mais já aconteceu ah. comigo também de eu sair boladíssima com uma pessoa, <risos> e aí meses depois a gente conversar e ficar tudo bem e tudo mais, e também saiu já, e eu saí boladíssima com uma pessoa e continuar boladíssima com ela, e ela continuar boladíssima comigo, e aí e também esqueceram, ah, se mas é o que, a gente, a gente, nem Jesus agradou a todos, né, amigo? Então a gente tem é isso gente... que eu falei ontem, nem Jesus agradou a todos, então, Nossa, a sei gente... Eu que agradar. <risos> a gente tem que ser, ser é honesto, né? Mas, enfim... Você, você, apesar de ser novato, pouquíssimas pessoas te conhecem aqui no, no Facebook, você é uma pessoa muito das antigas, você tá nos jogos é. desde muitos anos, né? Pra, é pelo, Orkut. pelo Orkut. ainda, entendeu? Eu lembro que, inclusive, quando você jogou Survive Brasil, você jogou pelo Orkut, não foi? Foi Isso, representando foi Orkut. o Orkut. Então, Isso. e, assim, da galera da velha guarda, para falar um pouco sobre como é você como jogador, a gente, nós conseguimos o depoimento dela da primeira winner do Survival VD. Olha que honra. Bianca Bassani. Caraca, Bianca! Gente! <risos> gente, muito tempo que eu não falo com a Bianca. Meu Deus, deve anos. Apesar Nossa. de nós termos tão próximos, ela começa. Apesar de não sermos tão próximos, o Rui é das antigas e sempre lembro do survival fake que jogamos, uns 11 ou 12 anos atrás, no final do Orkut. Lembro que o que ele tinha de agradável também tinha de ácido, kkkkk Ele faz adorar as conversas em game com ele, pois sempre me fazia rir com os deboches. Então, mesmo sendo há tanto tempo, guardo com carinho esses momentos e fico feliz em ver ele, ele representando a velha guarda nessa temporada do VD. Cara, ela, ainda bem que ela não falou eu, eu pensei que ela ia falar uma situação do, Daquela época de survival fake Que foi muito ah, não. engraçado pode, Sim, pode falar É pra isso que a gente tá aqui É pra gente saber tá de situações engraçadas assim. Que eu acho que eu entrei no personagem mesmo Porque eu lembro que eu fiz o fake da Ashley Massaro Acho que era a Ashley Massaro Não, ela, não lembro Que, que era é uma luta era, era a Ashley? Não lembro ela, era, ela foi do Survivor China, uhum. que ela, ela foi a segunda eliminada, que ela era lutadora, alguma coisa assim. Sim, Uma loura, eu esqueci. Sim. Eu lembro que eu fui dela porque eu me apaixonei por ela, eu falei, vou fazer ela. E eu, eu lembro sei. que, tipo assim, eu fazia sexo na moita da, da, da ilha. <risos> <risos> Foi muito engraçado, gente. Eu, eu pensei que ela ia citar isso, eu já tava morrendo de vergonha. Eu falei, meu Deus do céu. Não, mas agora já está citada. É, agora está... Eu já citei também, já contei. E... Cara, mas foi a... muito bom. A gente, a gente ainda entrando é. nesse meio, assim, é. tudo mais, você falou uma vez que... Aliás, na sua descrição do, do Survivor, VD, você falou que ter, se você ficasse invisível, você teria curiosidade de ver é. as pessoas, né? namorando, fazendo isso é... Tomando um banhozinho. Tomando <risos> banho, etc. Mas assim, é... você, você se considera uma pessoa voyeur ou não? é Foi só porque veio é. na tua cabeça assim? Ou é uma curiosidade mesmo, então, normal das pessoas? Acho que isso é uma curiosidade normal das pessoas. Não sei, eu tenho, eu tenho essa curiosidade. Eu vejo as pessoas na rua e como deve ser cada pessoa nova? Eu sou assim, mas tipo assim, mas eu acho que nessa parte, não vou nem ver com um personagem, mas eu usei muito essa parte, tipo assim, do, do erotismo, vamos assim dizer, das brincadeiras sacanas, vamos assim dizer, com os meninos, tanto no jogo falar essas besteiras, eu acho que foi mais na parte de brincar mesmo, porque, tipo, quem me vai saber que eu sou muito tímido. Eu sou muito tímido, eu não sou da em cima de ninguém, nem nada do tipo. Porém, eu uso essa parte mesmo para descontrair, para brincadeira, mas, mas, quem não queria ver, é, você tá nomes, né? né, tomando banho. <risos> deixa, deixa, deixa. Mas deixa e, que... e e deixa e falando em questões de timidez, etc. Como é que você tá no status? Tá namorando? Tá solteiro? Tá aceitando currículo? Tá tranquilo? Como é que tá? Eu acho que eu tô na vibe. Tranquilo e aceitando o currículo ao mesmo tempo. <risos> tipo assim, não tô procurando nada, mas se aparecer eu não vou negar. É, se aparecer alguma coisa, né? Se aparecer é. alguém, assim, tipo, tananã, Exatamente. né? Mas, é. Assim, é. Que aí você né? Porque, por exemplo, até apareceram alguns ultimamente, só que tipo, assim, que... Aqui... Sei ah. lá, que... É, estava indo, ficando, saía, me levando para sair e tal. Vivia aquela coisinha tranquila, gostosa, mas tipo assim, não despertaram nada em mim. Então, é, né? aí eu cai fora. Eu sou assim. Eu não, eu não sou muito ficar tentando tomar algo, não. Se eu vi que foi, não deu certo. Eu, tchau, e Bênção. Passa para o próximo. Se foi, foi. Se não foi, vamos. É, a anda. Exatamente. Às vezes nem tem ninguém na fila, né? mas, <risos> mas a gente coloca. Mas um a gente a gente acha alguém na fila. É, então a gente canta, tudo mais. Amigo, olha. Eu, uma, uma dica, eu falei, ah. eu, eu tinha passado por esse relacionamento assim bem, bem, bem, como é que eu posso falar? Traumático, hum. né? Bem podre. E aí eu falei assim: eu não vou, não, eu vou tá, estar é seis meses solteiro, eu não quero, não, eu vou curtir a vida seis meses. Menos de um mês, eu, lá estava eu, beijando o Kevin. Mas que acontece. Acontece, acontece, né? Acontece. Tem essas coisas, né? E aí estamos aqui casados, enfim, acontece. Ah, praticamente, praticamente do... ainda não, ah, ainda não é nunca... ah, tá. Estamos noivos. Mas em breve, né? Mas em breve. Ó, oh, em breve. Eu já já estamos planejando. Já estamos. Já sabe, é, né? É. Amigo, e ah. sobre o jogo, é, você, Como a gente soube, você era bem das antigas, já jogou sua fake, jogou sua Brasil e tudo mais, como é que você veio parar no VD? Qual foi a, a tua, é, como é que eu posso falar, a tua vontade de, de, de se inscrever no VD? Como é que foi? Fala pra gente. Cara, a minha vontade de escrever no VD vem de muito tempo. Eu passei por muito tempo querendo voltar a jogar depois de tantos anos parado. Aí eu não conseguia, porque era, é incrível, era incrível, porque eu toda vez perdi o prazo da inscrição. Eu via a inscrição, e falava, daqui a pouco eu me inscrevo. Quando eu ia me inscrever, tipo, acabou hoje, acabou ontem. Era sempre assim, toda vez. Eu ficava, gente, não é possível, não é possível. Eu lembro que eu cheguei a mandar mensagem, tipo, pelo amor de Deus, abre uma vaguinha para só para me inscrever, ninguém precisa saber. Mas aí não abriam. E passou até que eu fui parar no SB, aí joguei. Fiquei um tempo parado de novo, aí quando eu vi, eu falei, agora. Quando eu vi o anúncio, eu falei, esse eu vou marcar direitinho, vou participar. E me inscrevi e fui chamado. Era uma vontade que eu tinha há muito tempo. Eu tinha medo, é claro, questão de, tipo, assim, muito tempo que eu não via ninguém, que eu não conhecia ninguém. E eu vejo que hoje é um grupo muito grande, unido, de todo mundo se conhece. Então, tipo, assim, eu falei, poxa, isso pode ser muito ruim para mim, mas também pode ser muito bom. Então, eu falei, vou me arriscar e eu vim parar aqui. E deu certo, é, né? É. Porque afinal de contas você, ó, você passou FB, você passou por uma swap, você passou por uma segunda swap, você chegou na fusão, você foi sim sim, é. foi eliminado na F5. Então, acho que você jogou, assim, foi longe para uma pessoa é. totalmente desconhecida. Assim, não totalmente desconhecida, mas há muito tempo fora, da, fora do radar e tudo mais, que há muito tempo não jogava. Jogo de Orkut é muito diferente de jogo de Facebook, né? Apesar de você ter jogado Survival Brasil, acho que faz uns três anos, né? Isso por aí, uns três anos. Inclusive, eu, eu acho que. Inclusive, eu acho que fui eu que fiz o podcast da tua temporada, viu? Do Survival você... Brasil. A Tássi? É, eu acho assim. O, não, podcast... podcast, não, podcast. Ah, é o podcast, não, entrevista é a Taça. Sempre é a Taça que faz, mas assim, podcast, eu tenho certeza, quase certeza, que fui eu, Glauco, saudades do Glauco. É... Que foi a temporada, Cut, Facebook, Telegram e WhatsApp, não foi alguma Isso, coisa também. assim? Foi eu mesmo ó oh, eu nem, eu nem lembro eu nem lembro o direito que eu falei de ti eu acho isso que eu ia perguntar eu não, agora mas... eu não lembro eu acho que eu falei que eu apostava alguma coisa é, que que você estava meio fora mas eu não, não me recordo mesmo não, não faz muito tempo eu me recordo que, eu, que, que que você jogou com fuluco também não foi uhum, até fuluco não, não cheguei não lembro não lembro se eu cheguei a, a jogar aí com ele no SB. Eu joguei com ele no USB, porém acho que eu não me alinhei nem nada. Não, não. Jogou, eu tô falando na mesma é. temporada. Ah, também. na mesma temporada, sim. Ah, tá. Isso a gente jogou. E, e lá no USB, como é que foi a, a tua experiência depois de tantos anos, assim, voltando? E, e você, você consegue traçar uma, um diferencial entre é, Orkut versus SB, que é o que foi o jogo que te literalmente introduziu no, no Facebook? E SB com sub o que, se você, qual foram as suas evoluções, o que, que você fez de diferente, que você trocaria? Então no Orkut eu acho que era tudo muito direto e, e muito prático, era muito tranquilo, vamos assim dizer. A gente tinha nossas alianças, claro, tinha os blindsides, as, as interações, mas era acho que tudo muito simples, sem muita coisa, sem muita informação. E tipo até, não tinha essa coisa aqui. Hoje em dia que eu reparei muito, hoje em dia o pessoal tem um jogo muito mais agressivo, tem um social muito mais agressivo, as pessoas parecem que ela tem a necessidade de estar 24 horas falando com alguém para sentir que tem uma confiança. Tanto que teve uma participante aí da seleção que ela virou e falou como ele consegue, porque não sei se você soube, mais para tipo, mim tudo aconteceu. Eu comecei a trabalhar, meu celular, o celular quebrou. quebrou, tudo aconteceu. fiquei O primeiro foi a câmera. Que aí foi aquela prova lá que a minha cara não apareceu. É. Depois, e depois ele quebrou de vez, não dá para funcionar mais. Então, tipo, eu não tinha mais tempo. Então era só a noite quando eu chegava e eu acabava de tipo, dormir cedo. Então o que acontece? E ela falava, nossa, como é que ele consegue fazer um social duas horas por dia e as pessoas que, quererem eliminar ele, mas ter outras pessoas que não querem votar nele. Tipo, como. Acho que e, e acho que é exatamente isso que eu trouxe lá da época do Orkut, que eu acho que a gente não precisa de muito acho que A é laços. saber conversar criar laços então isso eu, eu acho que eu senti não não, não não senti falta mas eu acho que eu não soube no no SB eu não soube usar isso por uhum. exemplo eu fui no mais seguro no SB no mais SB eu colei com uma pessoa que eu já conhecia uhum. fiquei junto ajudava claro Joguei um veneno ali, um veneno aqui para poder causar alguma coisa. Mas eu fui muito seguro o tempo todo. Eu fiquei muito preso a ele. Acabou que ele me passou a perna no final das contas. E eu acho que me faltou isso. Acho que a malícia do pessoal de hoje eu não tive. Não tive isso. Eu fiquei muito preso a ele. Agora, já nessa temporada, eu acho que eu já melhorei em questão disso. Por mais que tinha gente que eu conhecia antes, eu não me prendia a isso. Eu me deu a oportunidade de, de pegar aquela coisa do Orkut antigo, que é saber conversar e criar laços um pouco, mas ao mesmo tempo saber expandir isso para mais pessoas, porque eu não tinha feito no USB e no período comum. Eu acho que eu fiz um pouco, mas acho que o que me, me pegou mesmo foi a questão do, do, acho que da, da minha personalidade, né? que irritou um pouco as pessoas. E... e eu achei que realmente ia chegar na final, eu realmente achei, eu não entendi <risos> o que aconteceu até agora, eu ainda não comecei Ainda não digeriu, ainda não conseguiu digerir Exato. É, ainda é nem que eu, não diger, eu digeri, porque de tipo, assim, fazer aceito tipo, é um jogo, a gente sai, mas tipo, até eu não entendi o porquê, tipo, meu Deus, é que eu não posso falar muito, né, porque os meninos estão na final, mas tipo assim, tipo isso, entendeu? Mas enfim <risos> É, mas aí, você, aí é uma coisa que, que, que acho que daqui para é, é, terça-feira, que é o FTC, né? Começa o FTC Sim. e depois o FTC, acho que você vai entender melhor, né? Eles, é, eles devem falar alguma coisa. Entendi, é, né? E você se arrepende de alguma coisa no, no, no, no seu jogo? Você faria alguma coisa diferente, alguma coisa do tipo, ou não? Cara, eu acho que não, acho que eu eu acho que eu fiz o que eu queria desde o início, fechei meus F2 com quem eu queria, para exatamente estar em muitas posições diferentes, para eu estar em várias áreas do jogo. E eu consegui fazer isso. Então, quando eu me senti ameaçado por alguém, eu realmente consegui convencer eu também se eu tenho o meu ponto de vista, tipo assim, do que eu vi, então não sei como é que era o ponto de vista das outras pessoas, o que realmente estava tá acontecendo, mas toda vez que eu achei que eu tava ameaçado por alguém, eu falei, eu, quero, eu preciso da pessoa fora, eu consegui, então tipo, uhum. eu acho que as coisas andaram exatamente do jeito que eu queria, as coisas estavam, com mais que tinha gente que falava, ah, ele não tá jogando, ele não tá fazendo nada, mas é que era a visão é a visão pessoas. das pessoas É, de repente para elas tipo, assim, O meu jogo não é esse jogo, tipo, agressivo tipo, Desde o primeiro dia, tá lá Mostrando que eu tô jogando, que eu tô formando aliança Que eu tô isso, que eu tô aquilo, até que eu sou Péssimo em prova, então eu não podia vir com esse alvo em mim Porque eu sou horrível Eu não ia ganhar uma <risos> prova que eu sei Que eu não e eu não ganhei nenhuma, né? Então... Não se sabe, não né? Ris... Não se é, sabe é... Tá Não, não é... eu chegar, eu chegar a revelar ontem o... Não ah, revelaram já ontem? Revelaram. Ah, o nosso produtor tá aqui falando. É. Eu não é. Sei ninguém, enfim. E, ah, então... então eu não ia nenhum. É, então eu já sabia que... Então eu não podia vir com algo em cima de mim. Porque eu sabia que se eu viesse com algo em cima de mim, eles iam me tirar assim, ó, Eu sou péssima procurando livro. Eu nunca achei ele em nenhum lugar nenhum. Achei todas as pistas, mas eu não entendi a porra nenhuma. Falei, gente, o que está tá acontecendo? O que que isso quer dizer? Eu procurava no Google falei, gente, eu não tô entendendo. O que é isso? Que eu um vou, filme? Vou... É, um, é, exatamente, um filme, é isso, gente, o que que tô falando? Tem que traduzir? Tá? Não entendi. E aí, então, eu falei, eu não posso ir, eu tenho que jogar, tipo, com o meu social, com o meu social, É, com, que, com, que, com as armas que você tem, né, no caso? Exatamente, com as então, armas que então, você acha que você é um das, das três, é, social, estratégico e físico, você acha que o social é aquele que mais te representa? Se, o estratégico com o social mas acabava um que que social, né? é. então achava, mas era um social tipo assim com quem eu queria. É. Acho que isso também me, me pegou. <risos> tem uma, tem uma, tem, teve hum. uma, um... eu não vou dizer spoturn não, mas assim teve uma é, um videozinho postado por um jogador, né, que <risos> que a sua música era aquela, deu meia noite <risos> O palco meu deu eu <risos> subi, deu meia-noite, enfim, eu sumi. Você Exatamente, também, eu sumi. Você também acha que era assim ou não? Era por causa do trabalho, porque como eu acordava 5 horas da manhã, tra... acordava não, acordo, 5 horas da manhã para trabalhar, então, tipo assim, para mim não podia ficar muito tarde. Eu ficava, gente, eu meia-noite eu já tava desesperado, pelo amor de Deus, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, eu tenho que Podia estar tendo o que fosse, tipo assim, deu a hora, acabou o CT, acabou tudo, encerrou, não tinha social certo, eu ia para dormir na hora. Falava, gente, amanhã a é gente conversa, amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Tudo. Exatamente, Ixi, vamos ó. conversar outro dia, agora tem que dormir para trabalhar. <risos> Lenda. Aí por isso que veio aquela é. música. É. <risos> Mas você não se chateou, não, né? Sem citar nomes. Oi, música? Uma música? É, entendeu não, na brincadeira? Eu, eu ri muito, gente, eu ri até com a minha eliminação. Eu tava <risos> rindo bem, benção, eu falei, caraca, que jeito, gente. E eu, eu, tipo, eu, eu sou muito de boa, sabe? Muito de boa mesmo. É bem, é bem eu tava como, como, como a Lef falou, você é autoastral, né? Você, você leva as coisas de boa. Você... Exato, eu não tem aqui pra jogar, é tipo, é o um jogo. Não vou, é eu, tipo, ficar aqui me martirizando, sofrendo. Me irritando, me estressando. Tipo, eu sei que, que a brincadeira do, do menino lá com o vídeo foi uma brincadeira, que foi uma coisa que realmente acontecia. Que eu realmente fazia isso. Dava meia-noite, eu... gente, Sim. tenho que ir. <risos> Sumia. Então, não tem por que eu ficar com raiva, me estressar. A não é, tem tá. que nenhum momento que ele me ofendeu, falou nada para me machucar. Não te magoar, te, é, te te Tá Exatamente. Até porque foi uma brincadeira até porque com o elenco todo que estava ali. É, então, eu os jogadores que estavam. Amigo, Sim. agora a gente vai para o nosso bate-bola jogo rápido. Vou falar algumas tá, coisas vai. e aí você me responde. Beleza? Tá, tá, mas só lembrando que eu já falei isso muitas vezes lá, ah, meu cérebro é lento, ele dá trabalho. Ah, relaxa. Mas vou tentar ser o mais rápido possível. Se preocupa, não. <risos> ser carioca é de se jogar, sim, viver é alto astral flor da pele é, é, aquela, é, aquela, é aquela música do Zeca Pagodinho. deixa a vida me levar a vida exatamente, leva a ele. exatamente, é viver o momento que você sente vontade o um medo ai, medo, aranha nossa faz um pavô de aranha a gente morreu, acho que são meus dois maiores medos é, acho que também, não, acho que a aranha, não, a aranha assim, nossa, uma vez entrou uma aranha no meu quarto, eu fiquei horas, eu chorando pro Kevin, foi lá em São Luís, né? Eu, meu Deus, aí eu comecei a pesquisar, e aí quando você pesquisa o Google, ah a aranha marrom, uma picada te mata instantaneamente, <risos> pronto, eu me desvi, sabe? Ai, Na hora, a aranha <risos> coitada da aranha, não era nem, nem, nem venenosa, nem nada, era uma aranhazinha de é. jardim, mas enfim, pequenininha. Uma, desse uma vez, não, e minha mãe uma vez, ela me deu um jogo que era de aranha, que eu não soube várias aranhas. Eu nunca joguei esse jogo, cara. Aí eu vi algumas informações. Aí Até que uma vez eu fui na casa da minha tia, no Espírito Santo, eu tava lá né, no banheiro fazendo minhas necessidades. E apareceu aquela aranha. E eu vi que era a aranha que pula. E eu falei, meu Deus. Eu fui botando minhas pernas pelas paredes e ela ficou me encarando. No salto que ela deu, deu um salto junto, a gente se embolou, saí correndo. Eu saí pelado de dentro do banheiro, não sei o que aconteceu, nem onde aquela aranha foi parar mas eu tenho pavor, pavor, ah. tenho pânico, pânico, tenho horror. Eu já caí numa pedra na cachoeira do Maranhão. Eu acho que me ralei todo. Tem pavor. Acho que não tem medo maior para mim. Não encaro. Um um lugar que você Ai. deseja conhecer? Ai que eu desejo conhecer. É muito clichê, muito clichê. Mas eu, meu sonho é conhecer Santorini, na Grécia. Nossa. A segunda pessoa que responde em Grécia aqui. A, a primeira é. foi a Mari. Dá ai, assim. <risos> <risos> Enfim. <risos> aí, é. Um doce. Doce brown. Ah, eu, eu amo também. Não, ai, mano. deu até vontade, amigo. Eu vou até comprar com já já. Desejo. Eu vou <risos> te fazer. Ai, eu faço eu, com uma barra de chocolate. Eu amo. Você está intimado para depois que acabar a entrevista, você vai mandar a receita do Brown. <risos> Pode deixar, eu mando. É bem simples, é muito tranquilo. É porque eu eu, eu, toda vez que eu faço, fica um bolo solado. Então, não, não dá certo. Ou sem gosto. Uma vez com muito é... sem gosto, horrível. Mas enfim. Aí, eu eu vou eu passar a receita, então. Aí passa, por favor. Pode deixar. Mundo dos jogos. Hum, falar sobre... É, não, o que o, que o mundo dos jogos representa para você? Uma palavra. Cara, eu vejo uma, uma comunidade incrível. Uma comunidade muito bonita. Mesmo longe, por todos esses anos, eu vejo quanta comunidade do, dos jogos cresce e eu, quando eu vejo fotos do Encontrão eu fico, cara, que incrível. Eu queria muito fazer parte disso. Mas Acho você, que foi uma das coisas que me incentivou a jogar. Você, bom, você, né? você pensa aí no Encontrão? Nesse eu não sei, mas no próximo? No próximo, eu pretendo sim. Esse não, não vou, porque está em cima da hora também. Eu, como eu te falei, comecei a trabalhar é, em uhum. um mês, então tipo, não tem como Ficar muito me mãe. planejar agora. é Então, mas no próximo eu tenho plano de plano, 99% de certeza que eu estarei lá. Que bom. Claro, se não me agredirem. <risos> não, eu te agredi, Relaxa. acho. Eu <risos> até porque se agredir, vai rolar expulsão e, e suspensão por acho que três, três encontrões. Mas ninguém vai te agredir, Sim. não. Lá o pessoal é super de então tá boa. Bom, e, aí, e, e, e lá é assim, né? Você, você anda com, você, com quem você quer, você conversa Verdade. com quem você quer e tudo mais. E aí, se você não tem, não tem afinidade com uma outra pessoa. É, é, é regra de convivência, né? Você não Verdade. vai sair abraçando, mas é. também você não vai sair jogando cerveja na cara dele, né? Então... Exatamente. <risos> Survival VD. Cara, foi incrível, uma experiência maravilhosa, tipo, eu nunca tinha vivido nos outros jogos, tipo, o empenho dos moderadores, a produção toda, a equipe toda foi, tipo, foi muito legal. Eu amei meu desenho, gente, eu acho que foi uma coisa que eu mais gostei, tipo, porque eu tô saindo aqui agora, é um desenho que o Samuel fez, cara, mas... Que, tipo, até eu cheguei a comentar isso com ele, com, no chat da produção, eu falei, cara, que produção incrível, foi muito foda, muito bem feito, muito profissional, eu amei. Que obrigada, que você gostou. Fico muito feliz que você gostou, que você tenha se sentido acolhido. E espero também te ver em outros jogos, né? Futuramente, no Facebook no WhatsApp, tem Telegram, não sei, mas assim, pelo menos aqui no Facebook. Eu pretendo participar mais. Aí, sim, aí fica legal. Já até entrei em grupo de outros jogos. Ah, ótimo, pronto. Tem vários, tem TW, tem tem, não TW acabou, mas assim, TW, Subra, Fusion. Tem o Caraval, tem... Nossa, tem uma infinidade de jogos. Vai ter um agora, é. para... teve Paradox, teve vários. É, os é. outros eu não conheço nada, então vai ser, tipo, um tudo novo pra mim. Mas que, vou me escrever. Que, que no, no começo é assim, mas aí depois você Sim. pega um jeito. E cada jogo é um único também. Exatamente. Fui... Muito obrigada, muito obrigada pelo seu tempo, pela conversa, eu me diverti bastante, eu espero que as pessoas gostem também do, do vídeo, e assim, desejo que você continue mesmo nos jogos, que você sinta-se cada obrigado. vez mais acolhido, que você se sinta mais é, cada vez mais, vamos dizer assim, seguro, que... As melhores coisas, entendeu? Realmente, aqui tá. é uma comunidade incrível. Eu sou muito fã dos mundo de jogos. E é lugar para pra todo mundo, sim. Espero que Ai, você tenha gostado. Pode deixar. Eu tenho que agradecer. Eu tava, confesso, que eu tava muito ansiosa pra fazer minha entrevista. Eu já cortei o cedo. Eu falei, ah, eu já tenho entrevista. Por isso que eu falei logo de manhã. Quando ele falou, falei, pode ser de manhã. Que eu O produtor tava dormindo. É. Ah, entendi. Mas sem problema. Mas eu amei estar aqui. Muito obrigado por tudo. Foi incrível, adorei sua simpatia. Queria ter essa carisma toda. Só tenho agradecer mesmo. Muito obrigada, de é verdade. Kevin, também, que não estou vendo, mas tô muito obrigada também. Ele está aqui escutando. Está <risos> rindo. Um beijo grande. Beijo. E até a próxima. Até a próxima. E, e a gente e vamos acompanhar agora os próximos Purple Talks com os finalistas, né? Daqui a Exatamente. pouco. Beijos, beijos. Tchau, tchau. <risos> beijo.